Salve, salve meus guerreiros e minhas guerreiras Eu sou o professor Emílio Júnior Provando e comprovando para você que o básico dá resultado Vamos fazer uma escalada modificada, diferente para você, principalmente, que iniciou o treinamento agora, que não consegue ficar muito tempo sustentando o seu corpo, eu vou ensinar uma maneira bem simples de você fazer a escalada. Vamos lá! primeira coisa que você vai utilizar é um tatame ou uma toalha felpuda para que você possa apoiar seus joelhos. Vai colocar ambas as mãos assim e paralelas. E os braços também na linha do seu ombro. Nem muito à frente, nem muito atrás, porém na linha do ombro. E... Você vai fazer o que? Vai ficar de joelhos em quatro apoios, assim como eu estou em quatro apoios de joelho. Você vai fazer a extensão da perna direita, extensão da perna esquerda, sustentar o corpo, voltar com a perna direita em contato com o solo, voltar com a perna esquerda. Faz a extensão da perna esquerda, extensão da perna direita, volta com a perna esquerda em contato com o solo, perna direita. O que, que significa? Quando você faz esse tipo de treinamento, você não fica muito tempo sustentando o seu corpo. E aí é mais fácil para você aguentar e sustentar e fazer o exercício, pois você vai estar descansando quando ambas as pernas estiverem paralelas em contato com o solo, facilitando assim uma recuperação melhor para você dar continuidade no treinamento. Irei fazer somente três vezes para cada lado porque você já aprendeu a mecânica do movimento e vai utilizar dentro dos seus limites, aí você vai fazer o máximo que você conseguir, então vamos lá ambas as mãos paralelas à linha do ombro, extensão da perna direita extensão da perna esquerda volto com a perna direita em contato com o solo, perna esquerda perna esquerda perna direita, perna Esquerda, perna direita Quase que eu ia me perdendo Perna direita, perna esquerda, perna direita, perna esquerda Vamos fazer mais um só porque eu fiz essa confusão Então vamos lá Perna esquerda, perna direita, perna esquerda e perna direita já fico tão automático para fazer o exercício e demonstrar para vocês que eu estou falando passo a passo, mas já estou pensando à frente. Aí eu não posso, tem que ser devagar, cada qual no seu quadrado. Eu sou o professor Emílio Júnior, comprovando e provando para você que o básico dá resultado. E exercícios como esse vão ajudar muito você que é sedentário, que está começando com um treinamento agora. Não se esqueça, dê seu joinha, compartilha e, o melhor, inscreva-se nesse canal. Até o nosso próximo encontro!